Olá, amigos! Estamos a celebrar neste domingo a solenidade do Pentecostes. Uma solenidade que este ano tem um sabor muito especial, porque depois de termos estado fechados em casa neste confinamento a é que fomos obrigados, sem podermos celebrar com as nossas comunidades, sem estarmos com os nossos irmãos na fé, podemos agora regressar àquela que é a nossa casa, a casa de Deus, para assim celebrarmos este santo mistério que é o da Eucaristia, este dom tão grande que o Senhor nos deixa. Mas então esta solenidade do Pentecostes é marcada neste Evangelho deste domingo, sobretudo por estas palavras que Jesus deixa aos seus discípulos. Quando os discípulos estão fechados em casa, com medo, porque Jesus tinha sido crucificado, eles não sabiam o que ia acontecer, estavam naquela angústia muito grande. Jesus chega junto deles e diz-lhes, a paz esteja convosco. E isto é o que Jesus quer dizer a cada um de nós, para já, neste momento. Toda esta situação que nós vivemos, as nossas preocupações, preocupações que ainda temos do que aí vem, das consequências desta pandemia, o Jesus diz-nos, a paz esteja convosco. Devemos ficar desde logo com esta palavra, assimilá-la, deixar que ela entre no nosso coração, mas mais do que isso, sermos capazes de fazer com que esta palavra possa ecoar e nos ajude também a sairmos. A sermos capazes de ser anunciadores desta palavra. É um desafio que deixo. Jesus ainda diz mais aos seus discípulos, soprando sobre eles, deixa-lhes o Espírito Santo e diz, recebei o Espírito Santo. E deixa-lhes uma missão, a missão de perdoar. Nós somos chamados também a isto. Somos chamados a uma missão, a unidade do Pentecostes envia-nos em missão. É como que a igreja que nasce, a igreja nascente que é chamada a partir, a partir para todos os lugares. Também tu, nos lugares por onde andas, onde quer que estejas, desde a tua casa até aos lugares que frequentas, na escola, na universidade, no trabalho, seja onde for, és chamado a ser também este anunciador. Anunciar sem medo, testemunhar sem medo. Mas acima de tudo, deixar que Jesus e o seu Espírito Santo te transforme para que a tua vida seja sempre e cada vez mais unida à sua, à vida dele. Para que a tua vida seja cada vez mais uma vida desperta ao amor, seja cada vez mais uma vida virada para o outro. Procura assim viver esta tua missão. Porque Deus confia-te uma missão. Jesus, pelo teu batismo, ao seres batizado, foram-te perdoados os pecados e envia-te a missão. Já viveste a tua missão nestes dias? Conseguiste viver a tua missão nestes dias que passaram ao longo deste tempo de confinamento? Tenta agora. Lança-te a acreditar, lança-te a confiar naquilo que o Senhor quer fazer em ti e contigo.